Olá pessoal, hoje a gente vai fazer então a customização da carabina Cometa tá? 220, que dá para ver aqui. Essa aqui é a Calibre 4,5, é uma carabina excelente para prova, porque ela é muito precisa. Então, a gente vai customizar ela com essa mola aqui, tá? mola Elite Argans, 45kg, pequena. Ela vai ficar com a velocidade original, tá? vai manter as características, porém vai ficar com tranque, vibração, recuo praticamente nulo. É né? uma carabina que ela responde muito bem à customização. Eu separei algumas ferramentas aqui. É, então uma, uma chave Philips grande, uma chave de fenda, alicate de bico e uma chave pequena, chave de fenda pequena. Eu vou utilizar, para ser mais rápido, então uma parafusadeira. Vamos começar, então. Vou dar início. À Eu vou virar ela aqui na minha, no, na minha morsa. Essa morsa preparada já, ela tem borracha aqui, né, onde segura a carabina para não machucar. Então você deve se preocupar em fazer um uma estrutura segura para não machucar a carabina. Então, é uma carabina nova e ela vai direto para um atirador que participa de prova. Aqui a gente vai começando então tirando os parafusos laterais. E aqui Agora, parafuso traseiro. Eu vou manter a coronha com os parafusos e vou deixar ela aqui nessa mesma posição para facilitar. Agora, eu vou começar a desmontar a carabina vai ser necessário também uma chave 11 milímetros, vou começar aqui sempre cuidando para nunca pegar aqui para prender a carabina, nessa parte que está fresada, vou pegar aqui nessa parte que o cilindro está fechado, que é a câmara de ar da carabina, então eu fecho e vou dar uma, fazer uma pequena compressão, isso você pode utilizar a própria chave de fenda pequena ou pode utilizar um saca-pinos também. Então essa é a primeira peça que saiu, o pino. Vamos guardar ele aqui. E vamos utilizar a chave 11 milímetros. Quando a gente vai fazer uma customização completa, então, a carabina vai ter que ser toda desmontada, todo o bloco de gatilho, guia de mola traseiro e mola, não tem guia de mola dianteiro, vamos desmontar então agora o cano, tirando o parafuso trava e o parafuso de eixo de rotação do cano. Aqui, se tiver dificuldade em tirar o parafuso trava, você aperta um pouco o parafuso de eixo de rotação para liberar o parafuso trava. Aqui tá ele. Eu vou utilizar uma técnica que eu utilizo quando acontece isso, eu prendo e faço um Proteja a carabina para eu poder fazer uma força maior sem estragar o parafuso. E num golpe só você tem que girar. Nesse caso eu utilizei uma chave de fenda maior para eu ter um apoio melhor e não, não danificar o parafuso. Apoiei a carabina nesse, nesse apoio tá? para ela também não escapar da morsa. Guardo o parafuso de eixo de rotação. Agora tem que tomar cuidado com essas arruelas e ajuste do cano. Pronto. E já guardar as arruelas. Ok, agora eu vou passar a fazer uma limpeza na carabina. Ok, vamos dar início à customização. Na parte interna, aqui então eu estou com. Vou retirar o embo. Então, ele está com muita graxa, que faz com que o tiro fique com várias velocidades, porque a, a, a graxa, então, o lubrificante, ele causa efeito diesel, e quando ele passa para frente da câmara, esse efeito diesel é o, é o óleo queimando, né? Então, essa carabina que estava dando disparos de, com várias, várias velocidades, e não tinha uma precisão que ela vai ter agora, depois da customização, Ok, agora a gente vai fazer o brunimento da câmera. então eu vou utilizar essa ferramenta, que é uma madeira cortada com corte transversal aqui daqui até aqui presa numa furadeira para fazer o Aqui a gente encaixa então nesse uma lixa e faz ela girar em torno. Se você achar que não está encostando na parede, como nesse caso aqui, que ela tem folga, você coloca algo aqui para preencher nesse caso eu vou utilizar uma esponja você tem que adaptar aí o tamanho do da ferramenta que faça o ajuste correto Agora, depois que foi feito o brunimento, que a câmera ficou bem polida, você tem que limpar e tirar toda essa sujeira que a, a lixa deixou, né? Então, a gente primeiro, aqui, começa a limpar por fora. Eu utilizo um, um óleo de boa qualidade. Depois na parte interna. Não importa como você limpe. O importante é que você consiga fazer uma limpeza. E não deixar nenhum resíduo. Vou limpar a parte interna. Tem uma ferramenta parecida. A limpeza papel toalha, coloca sempre girando. Pronto, a gente já conseguiu uma limpeza do cilindro da carabina. Limpeza interna e ele ficou. Muito bem polido, muito bem polido internamente. Agora, eu vou tirar essa bucha aqui, tá? que veio nela. Eu vou instalar uma bucha Elite Airguns. Então, nesse momento, a gente vai ter que diminuir o tamanho da aço. Tá? Vai utilizar a arruela que vem com o gas ram tá? e diminuir o tamanho da aço. a de diminuir 2 milímetros é o suficiente Agora então, que a haste foi encurtada, ela ficou com um comprimento total de 82 mm e, com o rebaixe para encaixar a roela, eu vou Então eu remachei a arruela e eu vou então também fazer a centralização. Nessa carabina, a gente vai ter que instalar o gas RAM na posição tubo para frente. Então pessoal, agora vou dar início a montagem da carabina, já que está devidamente é, brunida a câmera. Eu vou mostrar como se testa a, a bucha. Essa bucha aqui é uma bucha... Uh, fabricada aqui né, na Nitergans, usinada, tá? usinada Uma bucha de PU 90 short Funciona muito bem, vedação perfeita Só que ela tem a limitação de Você ter que saber a quantidade de lubrificante Senão ela vai queimar ou derreter né, Por causa do efeito diesel Então, como que a gente faz? Uh, a gente tem aqui Um lubrificante pode ser adquirido separadamente ou com um kit das carabinas. Aí é, essa bucha ela é então sensível ao lubrificante. Então a gente vai utilizar uma pequena quantidade de lubrificante, tá? A gente tem graxa com bisulfeto de molibdênio Elite Ergans, tá? Aí você vai utilizar só na lateral e não deve ter excesso. Não deve ter excesso, tá? Não deve. Deve ser uma fina camada suficiente. Para o êmbolo deslizar. Então eu vou testar aqui agora. Sempre colocando girando. Girando para não cortar a bucha no momento de instalar. eu vou testar então. A vedação colocando o dedo na saída do ar. E movimentando o êmbolo. Veja bem que ele está vedando perfeitamente. E... Está correndo. Ele está deslizando suavemente. Também sem precisar. Fazer força. Se por acaso um caso estiver muito duro. Você tem que utilizar uma lixa. Né? Eu vou pegar um êmbolo aqui. Para demonstrar. Então se estiver muito pesado. Então você pega uma lixa. Tá. E. Dessa forma aqui. Você ajuste. Ajuste a bucha girando. Se tiver muito pesado, tá? Se tiver leve, então você não precisa fazer nada disso. Isso aqui é um outro membro só para demonstrar. Tá? Então a nossa bucha lá foi feita sob medida. Ela funcionou suavemente na carabina. Ó, ela desliza suavemente, não rouba a força da mola. E faz a vedação perfeitamente. Tá? Ó, mesmo para trás eu puxo ele volta, ok. E depois então, bom, antes de, de começar a montar eu vou mostrar a alteração que eu fiz na carabina. Então eu fiz o seguinte, eu removi com uma serra, tá, uh, o guia de mola traseiro, tá, esse encaixe, o guia de mola está aqui na mola. Eu removi o encaixe dele, tá, para servir o gasando. E fiz aquela alteração no torno, tá? Para 82,5 comprimento total do gasang agora, da haste do Gazan. Comprimento total 82,5, tá? Então, uh, para continuar a montagem, primeiro eu vou fazer a centralização da mola. Que nessa carabina também é, é diferenciada. Gente, a gente produz uma mola gás que ela serve em várias carabinas. É nessa carabina, então, a gente tem aí o êmbolo tá? E a mola gás vai ser montada dessa forma aqui. Como que eu vou montar? Eu vou montar ela e vou centralizar ela com o fito isolante. Vou fazer algumas. passar algumas vezes aqui para fazer ela se centralizar aqui você vai ter que usar a intuição para ver a quantidade de fita isolante aí você testa ó, eu acabei colocando o tanto correto ó. eu consigo colocar mas ela está firme isso quer dizer que a mola está centralizada na parte da frente agora eu vou centralizar na parte traseira mesmo diâmetro então para centralizar se você quer que eu te passe uma ideia bem correta 20.5 tá ó seria o 20.5 é o diâmetro que tem que ficar de fita isolante então eu vou utilizar aqui e vou medir ok Vou testar, pronto, aqui eu fiquei com a mola centralizada, está centralizada dentro do pistão da carabina, girando então eu vou colocar ele, ok? e já removi vou poder encaixar lembrando que aqui vão as arruelas do de, de ajuste do cano tá vou passar vou utilizar também uma graxa com bisulfito monovidene para aderir Eu gosto de utilizar essa graxa nas partes metálicas da carabina Porque uh, o deslizamento né, que ela proporciona em função do bisulfeto né, E a lubrificação que ela, que, ela, que ela permite Ela é de uma qualidade superior É bem notável isso Pronto Agora eu vou deixar aqui Passa a chave de feno e quando eu coloco a graxa, é claro que você pode pegar essa ideia para qualquer carabina. Você pode colocar e ela, ela, ela gruda, ela fica, ela fixa. Vou utilizar aqui. Ela fixa. Ok. Agora eu vou segurar aqui. Vou encaixar. Correto. E agora, colocar o parafuso. Aqui, nesse momento, essa parte aqui, eu gosto de relembrar. Então o parafuso tem os encaixes A gente tem que prestar atenção Que aqui ó, ele não está encaixado A quina está aqui Eu tenho que colocar o parafuso trava E ele tem que parafusar totalmente Então Eu dou mais um ajuste E deixei O círculo perfeito Por que, que eu não coloquei trava química aqui? Porque eu tenho parafuso trava Tá, eu tenho o parafuso que não deixa o parafuso deixa do, de, de rotação voltar. Então, eu vou colocar um pouquinho, muito, uma pequena quantidade mesmo, de trava química no parafuso trava. Pequena quantidade. Essa aqui é trava química torque baixo, que permite com que eu tire o parafuso depois e eu vou continuar a montagem. Agora, o correto é eu fechar e verificar o o-ring tá? de vedação do cano. Colocando o dedo na ponta do cano e movimentando o êmbolo. Algumas carabinas é possível fazer isso e outras não. Essa aqui é possível. O tampo aqui, a saída do cano e movimento. Vocês vão poder verificar que eu consigo... Fazer a vedação perfeita Quer dizer o que? Que o oringue do cano também está bom Agora eu passo para Encaixar, encaixar o, o, o sistema de gatilho né? o, o bloco de gatilho E finalizar a montagem da carabina Eu encaixo A trava tá? Da carabina aqui Isso aqui é efetua o destravamento E travamento da, do gatilho já que a mola está centralizada no êmbolo, eu posso colocar e encaixar. E aqui, mais uma vez eu vou relembrar. A Elite Airguns recomenda que você deixe o gas RAM comprimido de 3 a 5 milímetros. No caso, esse gazan RAM ficou 6.9 mm comprimido. Tem algum problema? Não, não tem. Não tem nenhum problema. Ele não pode não ficar comprimido. Se ele ficar mais que 5 milímetros, ótimo. Então eu posso agora comprimir a mola no compressor de molas. E finalizar a montagem. Agora sim, nesse, nesse parafuso eu preciso colocar a trava química. Esse parafuso é o que, sistema, que segura o sistema de, de gatilho, né? o bloco do gatilho. Centralizo. Coloco o pino trava. Aqui eu utilizo um martelo de PU que está sempre comigo na bancada. Ok. Posso inclusive testar que, agora eu vou fazer um teste, porque eu vou colocar esse apoio embaixo da carabina e vou fazer um teste, ver se ela engatilha, não, nesse caso não é possível, pronto a carabina engatilhou perfeitamente. Agora eu vou passar para montar a coronha. O que eu tenho que fazer? Eu não vou trabalhar com a carabina armada, né? Então eu vou colocar um chumbo e disparar num lugar seguro. Então agora eu passo para montar a coronha. Novamente, eu vou utilizar a trava química, torque baixo, uma quantidade boa. E a coronha que eu tinha colocado, dessa forma, que estão com os parafusos no lugar, e simplesmente eu vou largar aqui com todo cuidado. Vou utilizar a parafusadeira aqui numa, numa parte bem, bem, bem baixa de, de força da, da embreagem dela e vou parafusar para não machucar não correr o risco de machucar o parafuso a trava química vai se encarregar de fixar o parafuso corretamente ok feita e realizada mais uma customização de uma carabina cometa 220 eu agradeço aqui tá, a todos que assistiram o nosso vídeo